Tá doida? Tá dizendo para mulherada ser mulher fácil -se agora? Que isso? Surtou? Oi gente, eu sou a Tata e eu tô um pouco indignada, tá? Eu tô um pouco indignada porque eu acabei de ver vários conteúdos aqui no YouTube falando sobre seja uma mulher difícil. Homens gostam de mulher difícil. Como se fazer de difícil? Eu fiquei não, não, não. não. Não é possível. Eu não tenho emocional para isso, gente. Vocês também não precisam ter. Eu só fiquei pensando nas mulheres solteiras vendo esse tipo de vídeo e pensando: hum, conheci um cara. Então tá, então, deixa eu pegar minhas peças aqui e deixa eu começar o meu jogo. Sendo que o cara não vai estar tá jogando contigo. Ou a outra mina que tu tá interessada não vai estar tá jogando contigo. Como que tu vai jogar um jogo com uma pessoa sendo que a pessoa não sabe que tá rolando um jogo? Como? Sabe o que, que vai acontecer? vai, vai. Fudei com a tua cabeça. Por quê? Porque aí tu vai jogar. E aí a pessoa, ela não tá jogando, então ela não vai corresponder às tuas expectativas, entende? Nunca vai corresponder às tuas expectativas enquanto você estiver jogando. E tu nunca vai conseguir é, manter o relacionamento com alguém legal se tu estiver jogando. Então, miga, vem cá. Relaxa. A vida amorosa é pra ser o quê? É pra ser sentimento, meu Brasil. É pra ser amor, é pra ser carinho, é pra ter reciprocidade. E como que tu vai ter reciprocidade num jogo? Não tem no jogo ou ganha ou outro ganha, entendeu? No jogo nunca os dois ganham. O único jogo que os dois ganham é tipo... Até a psicologia gosta muito de falar sobre isso, né? Que é o lance do, do frescobol. Que se um deixar a bolinha cair, o outro também se fode. E aí o joguinho para. Nossa, eu tô falando muito palavrão. Me desculpem, gente. Falando de relacionamentos héteros, se não der certo, a culpa é sempre da mulher. Que não soube jogar direito, que não soube fazer o charminho dela direito. Como se o cara tivesse com mais 20 atrás dele e ele que pudesse escolher. A gente é tão condicionada desde pequenininha a ter que ficar jogando e ter que ficar agindo de determinada forma que quando é pra gente ser a gente mesma a gente nem sabe mais, né? Tá, peraí. Eu demoro pra responder, mas eu demoro pra responder porque eu quero ou porque eu fico fazendo joguinho? Tá, eu fico sempre fingindo que eu não tô nem aí, mas eu fico fingindo porque eu quero ou porque eu tô fazendo joguinho? Eu sempre faço uma ceninha de ciúme quando eu vejo ele falar, ou olhar pra outra menina. Isso é porque eu quero ou porque eu aprendi assim, sabe? A gente já nem sabe mais. Então vem aqui... Limpa tudo isso, toda essa cacalhada aí que, que te falaram a vida inteira. Limpou? Limpou, né? O que, que sobrou? Sobrou tu. Tu. Eu e tu aqui no caso. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, tô falando contigo, contigo mesmo. Sobrou eu e tu, né? Então, quem que vai ser a prioridade antes de qualquer coisa, antes de qualquer cara que tu vai se interessar, ou qualquer mulher. Quem que vai ser a prioridade? Tu, né? Então tá. Tu vai estar tá em dia contigo. Em dia com o teu amor próprio, em dia com o teu lado profissional, em dia com a tua família, com os teus sentimentos, com a tua aparência, tudo aquilo que importa pra ti. Pega tudo isso que importa pra ti e tenta ficar em dia. Ai, tá, meu Deus, eu tô, tô, tô tá tudo horrível aqui, eu não tô em dia com nada, eu tô toda atrapalhada. Então, minha amiga, então. Então é isso aí que tu tem que trabalhar primeiro. Claro, eu não tô dizendo pra tu ser. É, é, Foda-se, vou pegar e vou, vou me relacionar com qualquer um. Porque não é assim que a gente funciona. Dificilmente pode até acontecer, tá? De tu estar tá numa fase que, ah, foda-se, eu quero me relacionar com qualquer um e foda-se. Mas dificilmente a gente tá nessa fase. Normalmente essa fase ela vem depois de ter acontecido alguma coisa, né? Depois de tu estar tá muito tempo sem conseguir ficar com alguém, ou depois de tu estar tá num relacionamento preso há muitos anos. Agora assim tu aí vivendo a tua vida linda, maravilhosa, tu não vai se interessar por qualquer um. Tu não vai se interessar por todo mundo. Então calma, relaxa. Tu não tem que ficar se fazendo de difícil. A gente já é difícil por natureza. E se não for, não tem problema, meu amor. Se tu quiser ficar com vários, não tem problema. Tira isso da cabeça. A partir do momento que tu tem as tuas coisas para priorizar, tu já não vai ficar desesperada atrás dele. Tu já não vai pegar e responder ele em dois minutos. Não, porque tu vai estar tá fazendo as tuas coisas, entendeu? Então tudo se completa, então o negócio não é tu pegar e tu tá toda desestruturada aí, não ter trabalho, não ter um estudo que tu gosta, não tá fazendo alguma outra coisa, tá de mal com a tua família, toda desestruturada e bota a tua felicidade toda naquela pessoa. Aí a pessoa não te responde o quê? Tu desmorona, óbvio. Aí tu vai fazer aquele joguinho que tu viu em algum lugar aí e o joguinho não funciona. O que que acontece? Tu fica mal, tu acha que o problema tá em ti, tu acha que o problema tá na tua aparência, tu acha que o problema tá no teu papo, tu acha que tu não é inteligente o suficiente pra poder puxar assunto com aquele bosta, às vezes, que o cara é um merda, às vezes não, às vezes é um cara legal. Entendeu? Como tudo tem que estar tá estruturado, tu tem que estar tá de boassa contigo. Tu tem que te olhar no espelho assim e dizer: caralho, eu sou muito linda. Desculpa a palavra de novo. Eu sou muito linda, cara. Meu Deus, se ele não me quiser, é problema. É dele. Outra coisa, quando tu fica fazendo joguinho e se fazendo de difícil, uma que às vezes o cara tá na tua e aí tu fica tanto se fazendo de difícil que tu entra no balaião, entendeu? O que é entrar no balaião? Tem um monte de mulher ele fazendo joguinho que a gente foi ensinada assim e aí a gente tá tudo ali fazendo joguinho. Aí tu faz joguinho também? Tu é só mais uma ali. Sendo que tu podia se destacar por ser uma menina legal, por ser uma menina segura de si, por ser uma menina que fala, fala o que quer, fala o que gosta, fala o que sente, fala como gosta. Qual Com a vergonha de dizer que eu gostei, igual eu acabei de falar agora? Tu não vai se interessar por todos os caras que tu vê na tua frente. Tu não vai. Um outro que vai fazer o teu olho brilhar, um outro que vai fazer o teu coração dar uma disparada. E aqui é entre nós, de Mulher para mulher, Marisa, aqui entre nós, se tu tá perdendo tempo fazendo joguinho, é porque tu não acredita em ti. Então tu tem que elaborar uma técnica, sabe? Porque tu não se basta. Amiga, tu se basta, tu é foda, tu é linda, tu é boa de conversa, porque não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de tu ser tu mesma. tá, mas eu sou tímida, sou recatada, não tô afim de falar pra ele que eu, que ele faz meu tipo. Não fala, tudo bem. Mas eu sou mais atiradinha, assim, tá, tá. Eu, eu, eu, por mim, eu falava. Eu só não falo mesmo porque eu aprendi que tem que fazer joguinho. Então fala, amiga. Eu vi também uns caras falando assim. Ah, porque é, o cara vai achar que você é fácil. Ai, tá com obra. que saco. Vocês estão escutando? Ai, gente, desculpa. Que saco. Aí vi uns caras dizendo assim. Não deixe ele achar que você é fácil. Porque se ele achar que você é fácil, ele vai achar que você vai dar pra ele de novo. Ou então que você vai dar pra ele de primeira oi problema é dele problema é dele se ele achar agora eu vou ficar me preocupando que ai se eu for assim ele vai achar que eu quero dar para ele e se de fato tu quiser qual que é o problema dele perceber nenhum cara e ai mas aí eu vou tu vai estar tá, é, saindo perdendo o argumento né você vai estar tá saindo perdendo porque você vai estar tá, o que no pé dele não tá no pé dele. Tu tá vivendo a tua vida, fazendo as tuas coisas, igual eu falei. Tu tá esquecendo de ti. E interessada por aquele cara. Entendeu? Todos esses caras, eles falam que, que que tu tá no pé dele, eles colocam como se fossem o um centro do teu universo e eles não são. Não deixem um homem ser o centro do seu universo. Então, resumindo em três coisas. Primeiro, seja você mesma seja autêntica. Faz o que você quiser. Demonstra. Se um dia tiver de mau humor e não quiser demonstrar, não demonstra. Se um dia tu tiver triste e não quiser falar com ele, não fala. Se tu tiver puta com ele, fala. Oh, fiquei puta, fiquei chateada. Se vocês saíram, tiver alguma coisa e ele nunca mais te procurou e tu não quiser mais falar com ele, não fala. Agora se quiser falar no dia seguinte, fala. Oi, tudo bom? Então, é que pra mim ficou chato assim, fiquei, fiquei me sentindo mal. Parece que tu foi lá e a gente só se usou porque não tem esse negócio, né? Aí o cara que me usou. Não, não dá esse poder todo pra ele. Quando a gente, quando tu tá achando que o cara te usou, tu tá te colocando como objeto, entendeu? Então o negócio é tu não te colocar como objeto. Vocês se usaram. Por que, que ele te usou? Por que não foi tu que usou ele? Por que ele que tem que procurar no dia seguinte? Sabe? Vamos. Gente, o negócio é pensar fora da caixa. O negócio é ser diferente. Enquanto as outras estão sendo infantis, você vai ser o quê? Diferente. Você vai ser o quê? Você mesma. Tem outra pessoa igual a você no mundo? Não. Agora tá passando o carro do som. Puta que pariu, cara. Eu não consegui gravar esse vídeo. Segundo, fala quais são os atributos dele que tu gosta. Fala quais são as coisas que, que tu vê nele que tu não vê nos outros caras. Ele não vai achar que tu é fácil. Ele simplesmente vai achar que. Hum, ela tá interessada em mim. E aí a gente chega na terceira conclusão, que é muito fácil muito simples, que é, se ele não tiver interessado em ti, não é tu fazendo o joguinho que vai fazer ele se interessar, entendeu? Não é o joguinho que vai fazer ele se encantar por ti. E se tu tiver naquela fase de estar tá procurando um cara na balada, de estar tá procurando cara em lugares assim, amiga, deixa eu te falar, não tem problema nenhum de tu ir pra balada. A chance de tu encontrar um cara legal lá realmente existe. Mas assim. Sabe que o cara que tá na balada realmente tem tu, mas sei lá, 500 mulheres naquela balada. A competição entre mulheres não existe. Nesse caso, vai existir. Porque se ele for um cara bonito, um cara que chama atenção, um cara que tem outras mulheres também olhando para ele você acha que só você percebeu aquele rostinho bonito não mas aí o contrário também vão ter vários outros caras te olhando vão ter vários outros caras que podem se interessar por ti então aquela coisa não se coloca de coitada não se faz de objeto não fica na posição de aí ah, ele está me usando deixa bem claro que se rolar alguma coisa vocês estão se usando tá bom não fica com vergonha de falar no dia seguinte Seja você mesma, seja espontânea. Esse vídeo foi, foi um mix de desabafo com, com dicas para vocês. É porque realmente, quando a pessoa vem dar uma dica dessa para você ser difícil, para você é, fazer um joguinho, a pessoa te coloca na posição de, de moeda de troca, entendeu? Tu é o produto igual moeda mesmo, sabe? Na bolsa de valores que sobe baixa o valor do negócio. Então, tu fica dependendo das outras mulheres que estão ali interessadas nele, tu fica dependendo da atenção dele em relação ao trabalho, tu fica... é uma bolsa de valores e aí tu tem que ficar fazendo um jogo ridículo para poder aumentar o teu valor. E miga, tu não é uma moeda, é até ridículo a gente chegar a esse ponto de ai, ah, eu tenho que me valorizar realmente como se a gente fosse uma moeda de troca, nossa. Se você gostou dessa conversa, provavelmente você vai gostar das dicas que eu dou no meu aplicativo. Ele é grátis, é um consultor amoroso diário que vai te ajudar. O primeiro link aqui da descrição. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra gente poder ficar mais pertinho, falar comigo por lá. Tá bom? Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!